Oi gente tudo bem vamos lá para mais uma review vocês estão gostando lembra de deixar aqui no comentário hoje a review é da Louis Vuitton Bora descomplicar Oi gente tudo bom então hoje a review é da Louis Vuitton mais surpresa da sandália modelo Birkenstock da Louis Vuitton acho que vocês já estão familiarizados com o tanto que essa sandália especialmente agora na pandemia virou assim sucesso de venda em várias marcas a minha eu comprei aqui no Brasil mesmo Aliás, aqui no Brasil, a gente tem a grande vantagem de você poder parcelar suas compras. Uma realidade que não existe no exterior, mesmo se o que o seu cartão de crédito aceite, ele não vale, esse tipo de compra não é válido para o exterior, ok? É uma questão de política de cartão de crédito e não política da loja, tá gente? Ele vem com... Dois dust bags, o que eu amo, o dust bag da Vuitton feito em uma sarja de algodão muito, muito macio, com esse cadarço em azul, com a bainha feita. Esse tipo de detalhe mínimo são coisas que a gente deve observar na hora de identificar o verdadeiro e o falso. Vem uma dust bag para cada um, o que é muito bom. E aí a gente parte para sandália. Toda vez que você for comprar alguma coisa da Louis Vuitton, lembre-se de pedir na caixa. Eu uma vez eu fui comprar na, na Champs-Élysées e a moça falou, a senhora quer na caixa? Eu falei, não, não quero na caixa, a senhora quer na caixa. Eu falei, não quero na caixa, a senhora quer na caixa, porque a senhora não viu a caixa. Falei assim, ah, então tá, então eu quero na caixa. Muito bem, a senhora quer na caixa. E realmente ela tinha toda a razão de ter discutido comigo. Olha, a caixa vem com o mesmo, uh, mesmo cordão do dust bag. Mesma cor, de azul. Ok? Vamos ao que interessa. A sandália. A sandália é... Feita, produzida na Itália, tá escrito aqui na sola. Lembrando, gente, que a Louis Vuitton tem uma base na Itália, no Vêneto, onde eles produzem, acho que é em Fiesodártico, onde eles produzem os sapatos deles. A fivela em dourado eu já andei, muito com essa sandália já peguei muita poeira com essa sandália uh, e esse brilho da fivela nunca saiu então realmente vale a pena, agora se é banhado a ouro se é de verdade que é banhado a ouro se não é, esse tipo de coisa eu não tô lá para fabricar para saber, o que eu sei é que não sai o brilho ele não ficou opaco e é sempre bonito assim, como se fosse novo. Eu já bati muito chão com essa sandália. Ela não ficou marcada, como vocês podem ver. não usei, usei sem meia, suou de verdade os meus pés. Então, para dizer que a qualidade é excelente. As tiras, elas não é, alargaram e nem começaram a soltar aqui. O que também é muito bom, elas são forradas por dentro, o... ah, isso é uma coisa muito interessante. Se vocês observarem, é difícil de ver, aqui por dentro o pesponto ponto é um pouquinho, ah, não sei se é quem ou além, mas ele não é na mesma altura que o forro, o que faz com que não machuque. Os dedinhos, assim, né? sabe quando vai arranhando na, na linha? O meu pé é muito muito fininho, então ele fica cheio de bolha e cheio de, de, de machucado por qualquer coisa. Aqui não, ele é forrado, é muito, muito confortável. Agora, se você comprar pensando que depois laceia e toma forma do pé, não é verdade. Ela se mantém, eu não guardo ela com aquele, com aquele papel de seda, que geralmente eu guardo meus sapatos. E para vocês verem, olha, eu tenho ela há mais de dois anos e uso bastante, como eu disse, e ela não se deformou. O que, que a gente pode falar contra? Ela não é flexível, gente. Olha, olha a força que eu tô fazendo com o dedo. Ela não é flexível por nada nesse mundo. Então, realmente fica difícil subir descer a escada. Você fica meio que nem pata, sabe? Plac, plac, plac, porque ela não, não dobra. Outra coisa também, uh, vocês estão vendo que ela tá gasta. Isso aqui é o gasto dela, tá? Não é sujo, é porque quando ela gasta, ela vai tomando a cor do couro. Eu limpo meus sapatos para guardar, porque eu guardo o sapato em caixa e pode dar fungo se você não limpar. Aí, o que, que acontece? Aqui por dentro, diferente da Birkenstock, você não tem aquela sensação de que está... Fazendo, como diz a Birkenstock, um colchão para os seus pés. Uma coisa que abraça seus pés. Não. Ela é anatômica, sim. Você sente um conforto, sim. Mas não sente maciez. Aquela coisa, ai, que colchãozinho, amorteceu meu pé, que ótimo. Não tem. Tá? Ela é X, qualidade confortável. E... Isso, olha, como eu falei, então, toma cuidado. Andei muito na rua, mas não tem aquela sensação de colchãozinho do tênis, evidentemente, é uma sandália. Em termos de beleza, eu acho bem bacana, porque a monograma, ela surpreende, é uma peça de... de de assinatura, mas que traz essa modernidade, então acho que ela vai muito bem para qualquer hora do dia, eu, qualquer hora do dia, eu realmente digo qualquer hora do dia, porque você chegar à noite, você põe um terno preto e você coloca uma sandália dessa, você causa aquele impacto surpresa, e surpreender na moda é tudo, né, por isso que eu também resolvi comprar essa sandália, Birkenstock, modelo Birkenstock da Louis Vuitton. E há ah, uma coisa que vocês sempre pedem para mim. Olha como vem ah, aqui na palmilha a marca da Louis Vuitton. Ela vem com o Rzinho em cima de marca depositada, tá? Isso, quem vir isso e pensar, ah, mas tem uma bolotinha em cima, não é a bolinha do I. Ela tá entre o V e o U. Ela é a original. Ok? Deixa eu só pra terminar que vocês também perguntam. Ela não vem com nenhuma numeração na tira, viu, gente? Aqueles númerozinhos. Ah, vem sim. Nessa tira da frente. Vou ver se... Aqui, olha, Yogi. Tá dando pra ver? Vai, peraí. Uhum. Nessa tirazinha da frente tem uma numeração. Bem escondidinha. Tá vendo? É tanto diminutivo que daqui a pouco eu vou ficar falando que eu fiquei igual a Rita da panelinha. Olha aqui. Nos dois pés. Para quem. Eu tô fazendo isso porque é muito importante. Muitas pessoas me perguntam como reconhecer. Original. Sim. Tô vendo ali. Né? Tô, tá tão bem que eu tô vendo até a unha descascada. Ai, que horror. Eu fui, eu fui... Enfim. Gente, desculpa aí, né? Ah, eu vou guardar. E... Isso. Nem sempre a gente tem produtos super para fazer. Mas esse, eu acho bem assim, o então, que eu diria? Fashion Pandemia? <risos> um beijo, parar de fazer se falar besteira. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui. Até a próxima review.